Meu Deus, tem tanta coisa para pensar. Dá um trabalhão abrir um restaurante. O pior é que eu nem sequer sei como fazer isso. Estou tão cheia de dúvidas. Abrir uma pequena empresa é complicado. As pequenas empresas são o setor responsável por quase 60% dos empregos formais no país. No entanto, segundo dados do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, cerca de 30% desses empreendimentos acabam quebrando antes de completar um ano de atividade. Isso acontece principalmente por causa da falta de planejamento e experiência de gestão de negócios. A desinformação é o grande obstáculo no caminho dos pequenos empresários. Novos empreendedores precisam conhecer muito bem o seu produto, o público, a localização e vários outros detalhes de vital importância para o negócio. Glória, parece que você está precisando da minha ajuda. Diga lá, o que está que vendo? Puxa, Fernando, parece que você leu meus pensamentos. Estava aqui pensando sobre as compras para panquecaria. Você que tem um café deve ter bastante prática nesse assunto. Será que vale a pena comprar cada coisa em um lugar diferente para aproveitar os melhores preços? Vamos pensar nisso juntos. Mas antes vou te dar uma dica. Organize suas informações da melhor maneira possível. Vamos considerar que você tem um conjunto de necessidades e um conjunto de fornecedores. E você estabelece as relações entre os elementos de um conjunto e os do outro. Estava pensando em comprar material de limpeza no supermercado, carne no açougue, material de escritório na papelaria, verduras e legumes no sacolão... Mas, Glória, também pode valer a pena comprar as carnes, verduras e legumes em um dia de promoção no supermercado. Quer dizer, de acordo com os fatores, como o dia da semana e as promoções no supermercado, a relação entre os conjuntos pode se alterar completamente. É verdade. A relação se altera, mas você sempre pode estabelecer uma relação. Hum... Eu poderia fazer uma lista mais detalhada das coisas que preciso. E depois, as relações com os fornecedores. Sim, mas você pode criar outros conjuntos. Me conta uma coisa, como é que vai ser essa sua panquecaria? Eu estou pensando que eu podia oferecer várias opções de recheio para o cliente montar sua própria panqueca. Os recheios principais são carne, frango, atum, salmão e presunto. E os secundários são os tipos de molho. Requeijão, maionese, creme de espinafre, creme de milho e creme de queijo. Você pode montar sua panqueca com um ou vários recheios. Mais uma das minhas maiores dificuldades é estabelecer os preços das panquecas. Ah, sim, você tem que calcular direitinho o custo de cada panqueca. Eu acho que você pode cobrar um valor base para todas elas e cobrar cada recheio separadamente. Por exemplo... O valor base da panqueca poderia ser R$ 2,00 e cada recheio extra poderia custar R$ centavos. Assim dá para a gente construir uma fórmula para atribuir os preços. Para a gente saber o valor de uma panqueca, é só multiplicar a quantidade de recheios por 50 centavos e somar R$ 2,00 da panqueca vazia. Hum, entendi. Essa lista que a gente está fazendo para ajudar a formar os preços da panquecaria também representa uma relação entre dois conjuntos. E mais do que isso, agora temos uma função, pois temos dois conjuntos e uma regra que estabelece para cada quantidade de recheio um único preço para a panqueca. Porque para se ter uma função, é necessário uma regra que faça corresponder a cada elemento do conjunto domínio um único elemento do conjunto do contradomínio. Quer dizer, estamos estabelecendo uma função que relaciona o número de recheios escolhidos com o preço final de uma panqueca, certo? Certo. Assim, o um domínio da nossa função são todos os números possíveis de recheios a serem escolhidos pelo freguês e o contradomínio é o conjunto de preços. Cada termo do primeiro conjunto, que é o do número de recheios, se liga somente a um termo do segundo conjunto, que é o conjunto dos preços. Este é o exemplo de função afim. A gente pode até fazer um gráfico com os pares ordenados no plano cartesiano. X é o número de recheios e Y o preço. Os pares ordenados são representados pelos pontos que pertencem a uma reta. Entendi. Mas agora eu tenho outro problema. É que além das panquecas, eu quero fazer também empanadas. Para isso, vou precisar de um forno industrial, que é muito caro. Então, eu já pedi um empréstimo para a microempresa no banco. Eu quero saber quanto minha dívida cresce a cada mês, porque até eu ter dinheiro vai demorar. Essa sua dúvida nos leva de novo a uma função. Preciso saber quanto você pegou emprestado e qual o juro mensal desse banco. O forno novo custa 5 mil reais, mas eu só tinha 3 mil. Peguei 2 mil emprestados com juros de 8% ao mês. Olha, a quantidade de meses vai entrar no conjunto domínio e a sua dívida vai estar no conjunto contra domínio. E de novo, para cada quantidade de meses, tem um valor bem determinado da dívida. Então, temos uma função. Para calcular essa função, a gente tem que pensar que estamos falando de juros sobre juros. Quer dizer, a cada mês que passa, temos que multiplicar a taxa de juros sobre o valor já acrescido de juros no mês anterior. E a dívida cresce na razão de 1,08 elevado ao número de meses que você precisa para pagar. Então, essa é uma função exponencial. E presta atenção nesse gráfico, Glória. Depois de nove meses, a dívida chega praticamente ao dobro. Puxa, essa função exponencial cresce muito rápido. É isso aí. Tem que se preocupar mesmo, Clarinha. Veja como cresce sua dívida até o décimo mês. Nossa, R$ 4.318? Eu tenho que conseguir logo dinheiro para pagar, porque em 10 meses a dívida mais do que dobra. Ah, e por falar em dobrar, eu também vou oferecer a panqueca tamanho família, que é o dobro da panqueca simples. E vou cobrar o dobro também. Cuidado, Glória. A panqueca é o dobro no comprimento, ou seja, no diâmetro, ou é o dobro na área? E a espessura da panqueca é a mesma? A espessura é a mesma. Eu tenho um jeito de fazer a panqueca que fica no ponto. Mas a panquequeira família tem 13 centímetros de raio. Ou seja, ela tem o dobro do raio da panquequeira simples, que é de 6 cm. e meio. Então, para fazer a panqueca família, você vai precisar de uma quantidade quatro vezes maior dos ingredientes. Não dá para cobrar apenas o dobro. Isso acontece porque a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, dobrando o raio, a área quadruplica. Você pode até dar o um desconto. Mas a área da sua panqueca cresce com o quadrado do raio da panquequeira. E isso, Glória, é o que chamamos de função quadrática. Puxa vida! Essa conversa está mais para aula de matemática do que de negócios. A função quadrática tem como gráfico uma parábola, certo? Isso mesmo. Agora vê se acerta o preço da panqueca família, hein? Pode deixar. Tenho muito trabalho pela frente. Obrigada pela ajuda até agora. Tchau!